Oi, pessoal, tudo bem? Vamos de mais uma live hoje? Deixa só eu ver aqui se tá tudo certinho. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer aí se, tá, se o som tá ok? Ok. Para eu chamar a convidada? Já já eu vou chamar a convidada, só vou esperar ela entrar. Enquanto ela não entra, eu vou divulgar aqui a live na minha rede. Oi, Pri, tudo bem? Será que você pode me dizer se você está me ouvindo? A minha convidada de hoje já chegou. Eu já chamo você, tá, Carla? Eu só tô divulgando aqui a live. Oi, Ricardo, tudo bem? Deixa eu divulgar aqui rapidinho. E aí a gente já vai começar, tá? Enquanto eu divulgo aqui, se vocês quiserem apertar o aviãozinho aí e chamar os amigos de vocês, porque hoje a live vai ser bem interessante, tá? Nós vamos falar com a Carla. Ela trabalha com afiliados e ela vai explicar também pra gente, pra quem tá em casa, o que é, o, o que é ser assistente virtual, que é uma profissão, na verdade, que está em alta, está super em alta no mercado. E ela vai trazer um pouquinho dessas informações para nós, tá? Já divulguei aqui na minha rede. Deixa eu chamar aqui a Carla só um pouquinho, tá? Pronto, chamei. Vamos esperar ela atender. Oi, Carla. Tudo e você? Tá me ouvindo bem? O teu tá bem baixinho, Carla. Deixa, deixa eu perguntar aqui pra o... gente: como que tá o áudio da Carla? Para você, está ok ou tá muito baixo? Oi, testando. Qualquer coisa, tira o microfone. Às vezes pode ser microfone. É, tira o microfone pra gente testar, Carla. Vê se melhorou. Nossa, agora ficou 100%. Olha, então vai assim. vai, vai, vai, vai sem microfone mesmo. Não, gente, deixa, é. É, deixa eu apresentar para vocês a Carla. A Carla trabalha com o universo de afiliados e ela entende também o que é ser assistente virtual. Então a gente vai conversar hoje, né? Hoje é o nosso terceiro dia do Varal de Ideias que é um projeto bem legal aí que eu tô trazendo vários profissionais para conversar com vocês que estão em casa, né? Às vezes você quer montar alguma coisa, você quer trabalhar com alguma coisa, mas você não sabe nem por onde começar. Então, o Varal de Ideias é justamente para isso, né, Carla? Para trazer pessoas aqui que que têm um conhecimento específico, né, daquela área e vai contar para nós como que funciona essa área. Então, Carla, seja muito bem-vinda, obrigada por você obrigada. estar participando. E eu queria que você contasse para nós é, por que, que você decidiu trabalhar com afiliados. Vamos lá. Então, <risos> o mercado de afiliados entrou para mim simultaneamente com o assistente virtual. Só que eu dei preferência primeiro para para o assistente virtual, mas eu sou, eu vou explicar depois, certinho, como que funciona para trabalhar com assistente virtual. É super tranquilo, é ótimo. Porém, eu tive uma certa dificuldade de me manter e eu precisei reconhecer isso, porque eu tenho uma filha pequena e por mais que seja um trabalho em casa, assistente virtual, geralmente você precisa trabalhar em horário comercial. Você precisa dedicar algumas horas do seu, do do dia no período comercial que é o momento em que as empresas estão abertas, que é o horário de trabalho tradicional e como eu não tinha ainda uma creche para deixar ela, não tinha uma pessoa com quem eu pudesse deixar ali nem que seja meio período e eu dedicar esse meio período a ser assistente virtual ela é 24 horas comigo então eu começou a ficar sobre, é, muito, muito sobrecarregado e como não dá para você fazer uma coisa mal feita ou você faz Bem feito ou você não faz, eu precisei dar o braço a torcer e falar assim Não, eu não estou conseguindo dar 100% de mim, então eu prefiro parar E aí eu entrei no mercado de afiliados, que já era uma coisa que eu já vinha pesquisando desde 2016 E me dediquei, porque eu consigo trabalhar qualquer hora do dia, de madrugada Geralmente eu trabalho à noite, depois que ela dorme, ela já está dormindo esse é horário Então todas as noites é, são, é, são as horas que eu dedico para o trabalho consigo trabalhar final de semana, eu não, não dependo de um horário comercial. Eu não dependo de ficar pelo menos ali quatro horas seguidas na frente do computador, sabe? Eu posso trabalhar 10 uhum. minutos, 15 minutos, posso ir fazendo assim, distribuindo ao longo do dia também. Então, na minha realidade, o marketing de afiliados para mim hoje está 100%. Mas, sim, assistente virtual ainda é uma coisa que, assim como ela crescendo... Baby 2 chegando e eu conseguindo me organizar Com certeza eu gostaria muito de levar as duas profissões Porque são coisas que eu gosto muito de fazer E elas são, hum. elas são duas profissões que elas casam também, né Carla? Porque assistente virtual, você trabalha em casa da, Do Sim. seu celular ou do seu hum. computador hum. E, e para é, você ser afiliada também, você trabalha em casa, né? Também. São os mesmos recursos. Você precisa de uma internet. É, Para assistente virtual, melhor seria um computador também. Você passa muito tempo no celular, porque é normal. A gente resolve as coisas pelo celular, pelo WhatsApp. Mas você precisa fazer alguma coisa assim, né? Mais parar, sentar assim, tá? Mas o afiliado, você consegue fazer 100% do celular. Aham. Uhum. E, e o que que, o, o, qual que é o trabalho de uma assistente virtual? Para esclarecer bem, assim, para as pessoas que estão em casa, de repente passando pela mesma situação que você, né? Com uma, uma menininha, quantos anos tem a, a tua filha? A Maria está com dois anos e do, três meses. Imagine, dois, dois anos e três meses, é um bebê ainda. E você está é. grávida de quantos meses? De quase quatro meses. Imagine, <risos> e vindo mais um, né? E com, e com certeza tem também em casa... Outras mulheres que estão passando por essa situação, essa mesma situação. E são mulheres assim que têm muita facilidade de mexer com a internet, mulheres que têm muita facilidade com planilhas de Excel, né, com, com textos. E, e o que eu acho interessante de você ser assistente virtual é que você não precisa necessariamente, por exemplo, ser um social media para você trabalhar como social-mídia, não é assim que funciona? Exatamente. E, na, e também você não, não, não, dá, não é necessariamente uma ciência virtual, não precisa necessariamente trabalhar com a parte de marketing, de social media. Na verdade, esse é um mercado muito, muito amplo. É, principalmente agora nessa fase da pandemia, quantas mulheres perderam o emprego, né? Às vezes, anos da empresa. Tiveram que cortar custos, perderam o emprego E aí ela tem lá aquela vasta experiência na área financeira Na contabilidade, em recursos humanos Em marketing Ou é, assistente administrativo mesmo Trabalhou anos, tem muito conhecimento E pensa, o que eu vou fazer agora? Dá para você ser assistente virtual? Porque assistente virtual nada mais é do que você pegar Todo esse conhecimento que você tem E trabalhava CLT para uma empresa E prestar serviço para várias empresas você deixa de ser um contratado e passa a ser um parceiro. Uhum. Então você oferece os seus serviços. É muito, é muito voltado para empreendedores e para profissionais liberais, porque são geralmente são pessoas, né, pequenas empresas, são pessoas que não têm condições de pagar um funcionário fixo, por causa dos encargos, né, que não é só o salário, tem todos os encargos e tal de um. De uma carteira registrada E às vezes a demanda nem é tanto Então o empreendedor, a pequena empresa Pensa, nossa, eu vou contratar uma pessoa Do financeiro Mas ela vai, tipo, nem tem tanto trabalho Ainda não tem tanto fluxo, né? Às vezes vai pagar um salário a pessoa vai trabalhar ali Tipo, um dia na semana, bem dizer E o resto vai estar recebendo Então contrata uma assistente virtual Porque dele contrata por demanda Contrata uhum. por hora de trabalho, faz um pacote é... Então para ele isso é muito mais vantajoso então, ele não precisa ter esse vínculo, né? E isso aí é mais objetivo, né? A profissional Sim. vai fazer exatamente a demanda dele. Não vai ter alguém ali que às vezes nem vai ter trabalho para fazer, porque, né, tá começando e tudo mais. Então, uma assistente virtual Ela pode trabalhar em qualquer área. Como eu falei, dá para ser recursos humanos, dá para trabalhar com atendimento, atendimento de empresas mesmo, assim, atender ligação, fazer isso em casa, atender ligação de empresa na sua casa. Uhum. É responder e-mail, responder. Por site, geralmente os sites tem aquele Chatzinho, né? Tem muita gente Que contrata assistente virtual pra Ficar nesses chats, dá pra você Ser assistente financeiro, como eu falei Contabilidade, administrativo mesmo E de marketing, né? Então dá uhum. pra você trabalhar em qualquer uma Dessas áreas, é só você pegar o seu conhecimento E aprender a monetizar ele Aprender a vender ele Ao invés de você ser só uma contratada Uma carteira registrada uhum. assim, okay, Você Ayla. consegue atender Muito mais gente, né? Sim, sim. E, e como horário também, né? Você acaba falando do uhum. seu horário. Por exemplo, assim, ah, eu não quero trabalhar à tarde, quero trabalhar só de manhã. Então, você pega clientes que fechem só a sua manhã ou fechem só a sua tarde. Ou se você realmente tem o dia todo livre, né? você pega mais clientes que ali ocupar o dia todo. Claro que quanto mais clientes você pegar, mais você ganha, né? Sim. E hoje, é como ele é um pouco de novidade, né? É, é novidade você ser assistente, assistente virtual. É, faz pouco tempo que existe essa profissão no mercado. E, e como a gente está num momento onde as pessoas estão em casa, não tem como sair, né? E, então essa profissão, ela está ela tá caindo como uma luva. Mas ex, existe algum site, por exemplo, de RH de assistente virtual ou não? Ou ainda não? Existem, sim, alguns é, algumas associações Por uhum. exemplo, é, eu fiz um curso de assistente virtual de uma curitibana, inclusive, que é uma das pioneiras nesse assunto Assistente virtual, na verdade, ela já está aqui no Brasil há mais ou menos uns 15 anos Só que é super uhum. pouco falado Só que quanto mais tecnológico fica o mundo, mais vai aparecendo assistente virtual Ainda mais sim. a pandemia né, fez esse processo acelerar então, assim, tudo que era para daqui a cinco anos já está acontecendo agora, né? O mundo está muito mais digital nesses meses. Então, a, o curso que eu fiz é da Camille Just. Eu recomendo ela. Posso passar o arroba dela para quem quiser seguir. Ela tem um curso que ensina a ser assistente virtual. Ela não ensina a sua profissão, o serviço que você vai prestar Porque isso é você que sabe da área que você veio Como eu falei, se você já trabalhou com RH, com financeiro, marketing Mas ela ensina isso de você saber monetizar o seu conhecimento Então ela vai te apresentar ferramentas que você consegue usar no seu dia a dia Para otimizar o tempo A como prospectar clientes, porque você precisa vender o seu serviço Tem muita gente que não, não sabe nada de comercial, né? Então ela ensina... Então, assim, eu acho super interessante fazer um curso que te ensine a, a esses truques, sabe? O uhum. um fundamental você sabe, que é o seu conhecimento, que você já tem experiência. E aí, geralmente, esses cursos, pelo menos o dela, tem um que é, é, chama Clube Sou Assistente Virtual. E ela faz esse ponto de, liga, de ligação, sabe? Muitas empresas, por saber do, do know-how dela, procuram ela. E ela lá dentro do, dos alunos acaba indicando, mas uhum. também ela ensina como você prospectar A maioria dos cursos faz isso, ensina você a prospectar, mas também faz uma ligação se necessário, não tem problema nenhum Tem uhum. alguns sites, alguns portais que, que a, a empresa coloca lá o que está buscando e a assistente vai lá e se cadastra também que bacana é, bem, é é bem interessante mesmo né vale super a pena ir para eu consigo eu consigo ver várias, vários tipos de, de profissões trabalhando como assistente virtual é, é, é pessoas que que são formadas em finanças ou pessoas que são formadas pela vida né em finanças não necessariamente uma graduação. Mas uhum. a pessoa trabalhou é isso, anos... É experiências, muito, né? exatamente. Então são pessoas de, de todas as áreas possíveis, né? Pode sim aproveitar e trabalhar como assistente virtual. Porque o conhecimento, ele, ele é válido, né? Ele tem, ele tem um valor e é um valor alto quando você, uhum. quando você entende, quando você é, domina um certo assunto. Eu, eu sempre eu sempre falo muito isso, né? Se você domina um assunto, você precisa fazer isso monetizar. Você precisa ganhar dinheiro com isso. E, e a internet está cada vez mostrando mais, né, que o poder dela e as pessoas precisam as pessoas precisam perder a vergonha, né, de, de vender o teu trabalho e e, e, e aí tem uma frase mais ou menos assim, né? Que se você não tá ganhando dinheiro em cima do seu conhecimento é porque alguém tá. Alguém Deve tá, ser exato. Control, a não, empresa. Então, Exatamente. Você não, né? É, e tem muita pessoa, muitas, muitas pessoas, Carla, que tem vergonha, por exemplo, de aparecer, sabe, de aparecer numa live. A gente vive um momento que essa vergonha ela vai, uma hora ela vai ter que ir embora, porque cada vez mais a internet ganha espaço. E isso não é de hoje, né? Há muitos anos já, várias pessoas que já, já são pioneiras, né? Nesse universo aí de, de internet, vem falando isso. O YouTube, por exemplo. O YouTube está aqui no Brasil há mais de 10 anos. Então, ou seja, há mais de 10 anos tem pessoas já mostrando a cara, ganhando dinheiro e não é pouco, tá? Não é pouco, ganhando muito dinheiro com com a comunicação né só que aí o que que acontece aí muitas pessoas têm medo de vender o seu conhecimento de monetizar o seu conhecimento porque tem que aparecer e, e você pode de repente fazer algumas situações onde você não aparece só que vai ser mais difícil né se você não é. aparece vai ser mais difícil como como que você vai vender o teu trabalho se você não está aparecendo né? E é muito mais fácil você vender aparecendo do que você ter que contratar uma agência de publicidade para fazer toda a publicidade para você baseado, baseado em, em imagens, em vídeos, em folders, que não é você. Dá para fazer? Dá, mas isso custa. E, e, e, custa um, e custa um valor alto, na verdade. E é muito Tem mais um fácil. Detalhe, né? ah. é, é muito mais fácil também, porque assim é o que... Falam sempre, principalmente nesse meio de marketing digital. Pessoas se conectam com pessoas. Então é melhor você não gastar nada e mostrar a sua cara que você vai gerar uma conexão muito maior. Porque você investir muito em arte, mas a, a pessoa não te sentir, sabe? Parece que você não tá ali. Então é muito mais fácil você dar a sua cara, se mostrar. É de graça. E vai <risos> boleto, né? É verdade. É, antes, a, as, as propagandas e, e, e essa questão de você trabalhar só com imagem ou com vídeo que não é você, funcionava muito antes, porque antes a gente não tinha a abrangência que nós temos hoje da internet. Era só a televisão, né? E era inviável a pessoa ficar aparecendo na televisão. Era só grandes... Grandes personalidades, grandes empresários, artistas, né? Pessoas comuns não, não apareciam. E hoje a internet proporciona que qualquer um apareça. Por isso que mudou, né? E, e mudou também a forma de você engajar pessoas. Hoje precisa de você estar ali à frente para você humanizar, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, saberem da, da sua capacidade, do seu conhecimento, de tudo que você faz, né? Antigamente não, mas hoje sim, hoje isso se faz muito presente. E, e ainda bastante bastante pessoas, né? Muitas pessoas não se deram conta disso ainda. Mas é só uma questão de tempo para isso mudar, né? E, Carla, a gente falou bastante sobre assistente virtual. Depois eu conheço a Camille, tá? É... Eu também vou passar o arroba dela depois. Vamos falar agora do universo de afiliados? Porque esse está ao alcance de todos. Esse você não precisa dominar um assunto para você poder trabalhar né, como afiliado. Sim. Mas tem várias particularidades, né? Você precisa escolher o produto, você não pode diversificar muito, não pode querer vender de tudo, né? Então explica um pouquinho disso aí para quem tá em casa, porque eu também acredito no universo de afiliados, eu acho sensacional, principalmente para quem tem uma rede de contatos grande, né? Uhum, exatamente. Então vamos lá, eu vou explicar um pouquinho o que, que faz um afiliado, é, um afiliado ele é como se fosse um vendedor de loja, sempre explico assim. Então, pensa no vendedor das casas Bahia. Ele vende um móvel, um eletrodoméstico, e ele vai ganhar uma comissão sobre aquele, aquele produto que ele vendeu. Ele não vai, não é ele que vai entregar na casa da pessoa, ele não é responsável pela empresa, ele não é responsável pelo estoque, pelo faturamento, nada. Ele vendeu e ganha comissão. Um afiliado é isso. Ele vai vender um produto que não é dele, que é de uma outra empresa, de um produtor, e vai ganhar uma comissão sobre aquele produto. Então, existem os infoprodutos, que são os mais rentáveis, que são os produtos digitais, que é o que está em alta hoje, principalmente com a pandemia. São os cursos online, e-books, treinamentos, tudo que a pessoa não pega, né? Tudo que é digital, que ela só vai ter acesso no computador ou no celular. Uhum. Mas também existe é você trabalhar como afiliado de produtos físicos. Uma propaganda que passa no Brasil inteiro Que as pessoas não sabem que é marketing de afiliados É o do Magazine Luiza, a propaganda com o Luciano Huck Eles uhum. chamam de parceiros Magalu Mas é, são afiliados É que cada empresa chama de um nome Então, é, quando você é um parceiro Magalu Você cria sua loja online lá E cada produto dentro da sua loja gera um link seu Cada pessoa que compra pelo seu link Você ganha uma comissão É isso que um afiliado faz Quando ele se afilia a um produto esse produto gera um link que é só dele e cada pessoa que compra pelo link dele, ele recebe uma comissão. Só que de infoprodutos, a comissão é maior. Por quê? O produtor do produto não precisa ter estoque, porque é um produto digital. É muito mais fácil a entrega, não tem esse problema de entrega de um produto. Então, o custo do produtor é muito baixo. Então, assim, a comissão do afiliado é muito maior. E essa é a vantagem do... Do produtor também é que ele não precisa Investir em marketing O produto dele, porque quem vai fazer O marketing é o afiliado Então ele faz, cria o produto dele Você cria um curso maravilhoso Lá de, de dicas né Para empreendedores Cadastra numa plataforma E aí as pessoas vão, vão se afiliar ao seu curso E elas que vão fazer a propaganda do seu curso Porque elas querem vender Então elas vão conhecer sobre o seu produto Elas vão falar sobre o seu produto, você não precisa Gastar com a publicidade, porque os afiliados estão fazendo isso Você só paga a comissão E... Falei e me perdi é. <risos> Natural E, e é deixa, deixa que eu te... Os afiliados fazem é, E deixa eu te perguntar Você está você trabalhando como afiliada há quanto tempo já? Eu sou cadastrada em plataformas de afiliados desde novembro de 2016 uhum. Mas eu comecei a trabalhar mesmo Em final de março desse ano Final de uhum. março agora Porque, como eu falei, eu conheci assistente virtual E o marketing de afiliados no mesmo dia Lendo uma matéria sobre coisas para você Conseguir trabalhar de casa em 2016 Só que eu fiz o cadastro Consumia conteúdos gratuitos Que existem muitos que te ensinam a trabalhar no mercado de afiliados Só que eu não botava em prática, eu trabalhava E tudo mais, e quando apareceu a oportunidade De eu fazer alguma coisa, eu dei preferência Para o assistente virtual E aí só então, como eu expliquei Agora, que né, Durante a situação, eu realmente tive que dar o braço E torcer, e aí eu, Começou a aparecer tanto para mim sobre o marketing de afiliados Que eu falei, nossa, acho que é um sinal de Deus Acho que essa é a hora, então agora eu vou E aí, sim, eu resolvi investir Num treinamento que me ensinasse Estratégia de venda porque as pessoas têm medo de trabalhar com marketing de afiliados Porque elas pensam assim Eu não sou vendedor, eu não sei vender Como é que eu vou vender uma coisa? Eu não sei vender nada E aí quando você começa a estudar Você vê que são só estratégias que você estuda Você aprende, você aplica E pronto, sabe? Ninguém nossa sabendo essas estratégias Sim. Se você não estudar, você não vai saber e, Então só em março desse ano Que eu resolvi investir num treinamento E aí eu comecei esse perfil aqui, e comecei hum, a trabalhar hum. é, diretamente com marketing de afiliados. E quer ver, ó, tem quase três meses, né? Então, quatro meses Isso. que você começou. Que você já conseguiu vender? Você já está tendo uma renda recorrente? Já. E o melhor de tudo é que é o, o meu propósito, que está escrito no meu perfil, que é encorajar outras mulheres a criarem o próprio negócio online, sabe? E esse é o meu propósito e, sim, eu fico tão feliz quando eu tenho uma... A gente chama de aluna, né? No meu caso, assim, uma... alguém que comprou um curso comigo e eu presto todo o suporte E ver elas montando a estrutura, fazendo a venda, sabe? Meu Deus! Um cliente veio em contato comigo, meu Deus, girou o boleto Carla alguém pagou, eu não sei o que, eu consegui conseguir vender Opa. Opa! Não tem... <risos> Isso não tem nada que pague, sabe? Nada que pague mesmo É a melhor coisa, principalmente nesse momento, você ajudar outras pessoas O trabalho está aqui, estava na mão delas, era só um celular com internet E elas estarem conseguindo gerar renda, sabe? Uma renda extra ou com o passar do tempo, né? Você vai conseguindo gerar mais é, vendas frequentes Isso acaba, às vezes, sendo a renda principal da família Quanto a gente ganha... Posso falar assim, tipo, em, pelo menos 10, 20, 30, 40 mil reais por mês Com o mercado de marketing de, de afiliados né? Nossa, é muito legal Mas aí você, você dá um suporte também de, de pós-vendas? Tem que dar esse eu suporte vou... ou não? Não, não é. depende do nicho que você escolhe trabalhar uhum. Então eu trabalho é, com marketing de afiliados porque eu sou formada em comunicação, eu gosto de marketing, eu gosto de marketing digital Então esse é o nicho que eu me encontro totalmente E como o meu objetivo é que outras pessoas entrem para o mercado E aprendam a usar o marketing de afiliados Eu presto esse suporte, eu ajudo a pessoa Então eu vendi uhum. um curso para ela, além do suporte do curso que ela comprou Ela vai ter o meu suporte, as minhas dicas, tudo que eu aprendi assim da faculdade, dos empregos da vida das experiências mesmo, que eu souber, eu ajudo a pessoa. Mas isso depende muito do nicho, como eu falei. Você pode trabalhar no nicho de emagrecimento. E aí você não tem, não é não precisa mesmo de uma pós-venda. Você só vai vender os infoprodutos do nicho de emagrecimento, do nicho de maternidade, do nicho de cursos para passar na OAB, passar em concurso uhum. público. Então, assim, que depende legal. Muito do nicho que você escolhe trabalhar. É que eu escolhi esse nicho, então, assim... Eu sinto necessidade. Eu não recebi esporte quando eu comprei curso e tal, mas é... precisa, né? Por que não dar a mão pra Sim. pessoa, ajudar, dar um incentivo a mais? E é isso que vai fazer a pessoa lembrar de você, né? É Sim. isso que vai fazer a pessoa indicar você. E, ô Carla, qual, qual foi o nicho que você escolheu para trabalhar com afiliados? Porque você acabou de falar que tem nicho de maternidade, nicho de passar em concurso, nicho de emagrecimento. Qual foi o que você escolheu? Eu escolhi o de marketing digital mesmo, que é ah. o assunto que eu amo. Então, eu vendo produtos locados para marketing digital, principalmente para marketing de afiliados. Mas tem uma aluna minha, por exemplo, que ela é ela é nutricionista. E ela tem, trabalha com um nicho de, né, dentro de nutrição de duas formas diferentes Tanto para produtos de emagrecimento, que ela não precisa aparecer Então ela não usa, na verdade, a função dela de nutricionista Não usa o CRM, nada Não é CRM, né? É um outro negócio que chama do, dos nutricionistas lá e Ah, eu nicho, não sei é, Esse nicho de emagrecimento assim, é muito bom para quem não gosta de aparecer Quem não gosta de dar as caras Porque você não precisa, né? Você consegue vender os produtos sem precisar ser você ali. Você consegue promover apenas o produto. E também ela trabalha com é, o marketing digital para nutricionistas. Então, ela conseguiu pegar é, dois sub-nichos, sabe? E trabalhar uhum. de forma diferente. Muito legal. Um outro, um, uma outra coisa que você não precisa aparecer, por exemplo, é o nicho de maquiagem, de beleza, de estética. Porque o que tem de blogueira fazendo isso <risos> Então, você pode pegar imagens delas, vídeos, tutoriais e através desses vídeos, que estão aí gratuitos na internet, você promover, é, ajudar a promover o seu produto, né? Através do Instagram, principalmente. Aham. sempre usa muito Instagram porque é a rede do momento. Você precisa estar Sim. Aqui. Mas pode ser pelo YouTube, Facebook e tudo mais. Então, tem alguns nichos que a pessoa consegue trabalhar sem aparecer. Emagrecimento, é, cursos também, assim, tipo, de concurso público, às vezes tem alguns cursos específicos, português para concurso público Técnicas para passar na OAB, não sei o que Essas coisas assim, às vezes, também não é necessário aparecer Você só precisa aprender as estratégias certas para promover esses cursos, sabe? Aham, uhum. e aí essas estratégias, o, o, o interessante, o ideal para você aprender... É, buscando cursos, tem cursos gratuitos dessas estratégias para quem está em casa conseguir tem. se localizar? Tem. No YouTube, assim, o que tem de conteúdo gratuito, os produtores de cursos, de cursos pagos, eles costumam gerar muito conteúdo gratuito até para atrair as pessoas, né? Então, assim, dá para você aprender, sim, somente com conteúdo gratuito. É, porque o esquema não muda muito assim de um nicho para o outro talvez assim, procurar alguém que trabalhe com esse nicho e começar a observar o trabalho dele sabe talvez seja melhor além de procurar os conteúdos gratuitos eu mesmo já fiz um e-book que eu disponibilizo de graça que eu explico tudo desde o cadastro nas plataformas como você procura o produto como você começa a vender ele então assim, nossa que legal que legal. Gente, então se vocês quiserem esse e-book esse gratuito aí para quem está em casa né, e quer iniciar a carreira aí de trabalhando com afiliados, procura a Carla depois, eu vou, eu vou também no finalzinho, depois que eu, que eu finalizar a live, eu vou deixar aqui a caixinha de perguntas e vou também marcar a Carla, que daí assim vocês conseguem chegar até ela. Bem legal mesmo, hein, Carla? E daí, assim, ó... É... Eu sei que você tem lá o e-book é, falando do passo a passo, tá? Mas dá uma pincelada aqui. Como que seria esse passo a passo? Por exemplo, a pessoa... É... Ela decidiu que ela quer trabalhar com o nicho... Vamos, vamos colocar aí o de emagrecimento. Uhum. Quantos produtos ela pode vender de emagrecimento? Se é interessante um só? Tem... Porque a gente sabe que tem vários... É, quantas postagens por dia é interessante ela fazer? Aonde que ela pode buscar imagens? Como que ela pode fazer esse processo? né? Como que seria o dia a dia dela? Então, o interessante é que a pessoa crie um perfil no Instagram voltado para o nicho que ela escolheu. Então, ela escolheu o nicho de emagrecimento. Então, é criar um perfil que tenha ali o um nome, né, o username do perfil, que seja alguma coisa ligada a isso. E dentro do nicho de emagrecimento, especificamente, ela pode trabalhar com muitos produtos de muitas plataformas diferentes. Não tem necessariamente uma quantidade mínima a trabalhar. O que, não, o que é complicado trabalhar são com nichos diferentes. Um... Mas dentro do mesmo nicho, você consegue trabalhar com vários produtos. Então, ela pode trabalhar tanto com e-book, quanto com videoaulas, com cursos né que, que mostrem aulas, às vezes, de... De ginástica, essas coisas assim que ajudem a perder peso Então dá para trabalhar com vários tipos de, de vários tipos de produtos dentro do nicho de emagrecimento, por exemplo E aí ela vai sentindo ali conforme vai a audiência dela, né? O que, que as pessoas querem mais, se gostam mais do e-book, se gostam mais da aula E ela vai ali promovendo os produtos conforme vai sentindo Sobre é, as postagens no Instagram o interessante é gerar muito conteúdo para você atrair o seu público para Instagram, né? Então sempre estar tá postando ali pelo menos no início, tentar postar umas três vezes no dia, todos os dias. E tentar postar stories também, mesmo que você não apareça. Mas mostrar às vezes uma, uma dica rápida no stories, uma receita diferente... Né, já que é na, nesse já emagrecimento, é emagrecimento né? Alguma coisa, sim, sabe? Postar dicas rápidas nos stories Mas ter stories sempre ali no seu perfil Para é, qualquer pessoa que entrar Ver ali que tem alguma coisa E que é um perfil que está ativo, sabe? Não fazer só uma vitrine Na verdade, o ideal é que você faça conteúdos No feed também Que você não fique postando o seu produto Você tem que... É, vender a transformação que esse produto causa na vida da pessoa, não o produto em si. A pessoa não vai comprar uhum. o produto em si, ela vai comprar o que, que ele vai mudar na minha vida. E é isso. Que é o valor, trabalhar. né? O valor do produto, não é o, o valor, valor do preço. A transformação. Então eles Sim. têm que trazer para o feed esses conteúdos mesmo, sabe, que gerem valor. Então trazer dicas, trazer receitas, tutoriais, vídeos, coisas que as pessoas vão gostar de assistir. E ali, por gostar, elas vão acabar... Tudo que você acabar indicando, elas vão acabar comprando. Porque, nossa, que eu gosto tanto. Tentei essa receita, tentei esse e-book, mas não deu muito certo. Porque a gente sabe que, principalmente em emagrecimento, às vezes o que funciona para um não funciona para outro. dependendo Sim. do metabolismo. E aí ela vai acabar comprando outro produto para testar. E aí você acaba gerando assim, clientes até fiéis, sabe? Quem gosta uhum. de sempre, tá sempre tá buscando uma alternativa. E, então, deixa, deixa eu ver se eu entendi. O ideal é, é também você buscar um nicho no qual você se identifica e você gosta de falar sobre esse nicho, né? Sim. É, essa é uma dica que eu dou lá no e-book na hora de escolher o nicho. Tem que ser um nicho que você gosta de falar, porque você vai falar muito disso. As pessoas vão te procurar e você vai ter que falar disso. Vai ter que falar. <risos> então, assim, a única forma de você, não, de você trabalhar com o um nicho sem você gostar muito dele É investindo em tráfego pago Muita gente faz isso Que são os anúncios do Facebook, né? A gente vê anúncios toda hora Então trabalha com marketing de afiliados Mas no tráfego pago Isso tudo que a gente está é, falando aqui Sobre Instagram, sobre conteúdo tudo mais É tudo tráfego orgânico Que a gente chama, né? Que é sem você é, é, investir nada Investir zero reais você que vai gerar os seus conteúdos, vai atrair o seu público e vai vender. Mas para quem tem não gosta mesmo de aparecer e tem a oportunidade de investir um pouco em tráfego pago, em anúncios, aí sim tem muitos homens que é, trabalham no nicho de emagrecimento e de culinária, por exemplo, somente no tráfego pago. É. E sabem gerar anúncios. É, aí existem técnicas de, de copywriting que a gente chama, né, que são as criação, um, a criação de um texto que chame a atenção ali da pessoa. E a pessoa faz um anúncio com um texto legal que chama a atenção. As pessoas vão comprando e você não precisa ter essa estrutura toda do Instagram. Não precisa aparecer, não precisa ficar girando com todo, todos os dias e acaba vendendo muito É a venda no automático Quando ah, você ouve falar que o afiliado vende no automático, é que ele vende no tráfego pago Porque uhum. aí só vai aparecendo as notificações lá, como se fosse um robozinho Parece até mentira Mas é que pega muita gente, né? Pega o Brasil inteiro, assim, uma abrangência bem maior mesmo Que legal! Sabe o que eu penso com relação a esse universo, né? Eu, eu acho altamente rentável, mas também acho altamente trabalhoso. É simples, mas é trabalhoso, né? Porque o que, que acontece? Você precisa dominar um pouco a internet, você precisa dominar um pouco da, do marketing digital, do marketing de conteúdo, principalmente porque é o conteúdo que gera vendas, né? E, e o que, que eu percebo, assim, nessa minha caminhada? Que a, a maioria das pessoas querem, mas elas não querem pagar o preço. Elas não querem, por exemplo, entender estudar. como que o... Estudar. Elas não querem entender como que o Canva funciona para poder fazer a tua, as artes. Elas não querem entender como que o Corel funciona para poder fazer uma arte um pouco mais profissional. Elas não querem ler sobre aquele determinado assunto para criar o, o, a postagem de, de conteúdo. Então, eu, eu diria assim, é muito fácil, mas dá trabalho. E aí, as pessoas não querem o trabalho. E aí, se você não quer o trabalho, não vem o resultado também. Porque tem que ser uma coisa, tem, tem que ser constante. Eu, Carla, eu trabalho há, há alguns anos já, né, com empreendedorismo. Eu ainda sou um pouco resistente com relação... Não é com relação a aparecer, é com relação a, a stories toda hora. Porque eu, eu, já, eu já percebi que, que pra você crescer, para você alcançar um público maior, é o dia inteiro fazendo stories. Isso, isso é, é, chega a ser cansativo, mas é a mais pura verdade. É o dia inteiro. Você tem que fazer 20, 30, 40 stories por dia para você começar a ter engajamento, para as pessoas começarem a ficar ali com você. E eu sou um pouco resistente com relação a isso, mas é necessário? Tem que fazer, né? E, e aí a outra parte, que é a parte da feed, da criação ali de, de conteúdo, eu sempre fui uma pessoa muito criativa eu sou artista, sempre fui, muito criativa então quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e estudo para poder aprender, então ou seja a, toda a parte de de, pelo menos a grande maioria da parte é, de mídia do meu, de mídia visual né do meu Instagram, de todas as minhas redes eu que faço e quais são os programas que eu utilizo? Eu precisei aprender a mexer no Corel. Eu não sabia mexer. Mas eu fui. Fui estudar, fui aprender. Hoje eu até que domino um pouco o Corel. E aí tem uma outra ferramenta que eu gosto muito. Mas as pessoas que trabalham aí, os publicitários de plantão e os designers, eles vão me matar. Mas eu adoro trabalhar com Fireworks. O Fireworks, eles, eles costumam dizer que é um produto que, da Adobe que não deu certo porque junta um monte de funcionalidade e aí ninguém gosta de trabalhar com ele. A pessoa ou trabalha com o Corel e com o Photoshop, mas não trabalha com o Fireworks. Eu acho ele, assim, sensacional. Então, eu uso muito Fireworks, uso bastante o Corel, porque precisa, porque eu preciso de imagem, é, por exemplo, a logomarca. Eu, eu, eu que fiz a minha logomarca, já fiz logomarca para uma pancada de gente, por quê? Porque eu tenho, eu tenho essa veia artística, só que é, é trabalhoso, você precisa estudar. Não adianta só eu gostar de fazer, eu ter ideias maravilhosas, se eu não consigo tirar essa ideia daqui e colocar no computador para transferir para a rede social, para que as pessoas se apaixonem por essa ideia. E é isso que falta muito nas pessoas. As pessoas têm, elas têm ideias incríveis... Mas é trabalhoso você apresentar a sua ideia. Você não pode apresentar ela só falando sobre ela. Porque a pessoa que está ali, o, o, o, o interlocutor, né? a pessoa que está ali te escutando, ela não vai conseguir imaginar aquilo que você quer passar para ela. Ela vai imaginar de, de, da, da forma dela. E às vezes não vai encantar. Só que se você conseguir transferir isso para o papel aí a tua vida tá ganha, tá feita, porque aí você consegue encantar as pessoas. E no mundo dos afiliados é exatamente isso. Se você não consegue, através de todas as ferramentas que você tem, de imagem, de texto, de vídeo, se você não consegue transferir o, o teu conhecimento para esse tipo de publicidade... Você não vai conseguir atingir a pessoa que está do outro lado. Porque você não está, você não sentou com ela e você não explicou. Olha, Carla, a minha ideia é assim. Imagine um círculo, imagine não sei o que. Fica longo demais. Então, e, e, e, e a única forma de você fazer a pessoa entender, ou é você sentar com ela cara a cara e você explicar detalhadamente tudo sem a ideia estar no papel? Só que isso é muito cansativo. É, é muito tempo, né? E, e aí a, a internet, as ferramentas, elas vieram justamente para pular essa etapa, né? É, é, é você pensar e do teu pensamento você transferir para o papel, seja ele em forma de desenho, seja ele em forma de, de texto, ou em forma de vídeo. E, e as ferramentas elas são elas são muitas. Só que aí você precisa ir atrás, você precisa estudar, você precisa se capacitar, precisa Aprender a utilizar essas ferramentas. Porque se você não aprende, alguém vai aprender e alguém vai vender. E você vai continuar no mesmo lugar que você está. Então eu acho isso, eu, eu sempre bato muito nessa tecla que a pessoa realmente ela precisa. Se ela não tem tempo, não tem habilidade nenhuma, ela tem que pagar alguém que faça esse trabalho para ela. Porque não tem como, não tem como você trabalhar na internet se você não domina essas ferramentas, né? Pelo menos o básico dessas ferramentas. E a grande maioria não domina, né? E a gente consegue ver isso porque tá ali na cara. É o feed. É o feed, é o stories, é a, é a forma como foi feito, é a coerência do texto, né? Então isso é muito importante, as pessoas realmente irem atrás do conhecimento... E juntar esse conhecimento a favor, né? Já tá, já tá tudo na internet, gente. É só, é só você ir atrás, né, Carla? <risos> Exatamente. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô, tô te ouvindo. Ah, tá. Porque deu uma interferência aqui. Eu fiquei, meu Deus, será que ela perdeu meu áudio? <risos> não, eu tô te Mas ouvindo. Até o que você tava falando sobre as pessoas é, não quererem estudar, né? Que ela falando disso... É, às vezes eu vou falar sobre o mercado de afiliados E tem algumas pessoas que vendem a ideia errada Que é dinheiro fácil uhum. é, Dormindo E não é Isso realmente pode acontecer De você ganhar dinheiro dormindo Mas depois de você trabalhar muito Ralar muito É um trabalho como qualquer outro trabalho Se você não estuda é, Praticamente diariamente Você não tem resultados Porque o marketing digital ele muda assim ó uma técnica de venda que funciona hoje não vai funcionar daqui dois meses. Antigamente, funcionava muito no marketing de afiliados você pegar o link do produto e jogar num grupo lá. Tipo, entra no clube da Alice, joga um link lá, vendia. Muito. Isso, uns dois anos atrás, digamos, era uma técnica que funcionava. Hoje, uhum. isso não funciona. Então, hoje, você precisa estudar outras estratégias. E o que vai estar funcionando hoje... Final do ano já não tá mais Já são outras Sim. estratégias que você tem que estar tá sempre estudando Então quando você fala para a pessoa Que ela precisa estudar, precisa se dedicar Às vezes as pessoas não querem E dinheiro não cai do céu, gente Não tem como, nenhum lugar Dinheiro vai cair do céu Se você não estudar, não aplicar, não trabalhar Como é que você vai receber? Então é um trabalho Como qualquer outro, só que você consegue fazer De qualquer lugar do mundo Desde que você tenha uma internet e um celular então é só isso, ele te dá liberdade geográfica e te dá liberdade de horário, né? Você consegue trabalhar a hora que você quiser Dá para você conciliar com seu emprego fixo Dá para você conciliar com a maternidade Dá para você conciliar com outras profissões Quem não conhece alguém que queira um, fazer um curso online? Essa até é uma dica que eu dou lá no e-book Você entra nas plataformas que as mais famosas são a Hotmart, a Monetize e a Eduz Que está crescendo muito você entra lá, vê os produtos que eles oferecem, que somando as três, dá, sei lá, meio milhão de produtos é, de um produto É né? muito produto. Você uhum. vai começar a ver lá e você fala assim, nossa, Fulana adoraria fazer esse curso. Então por que você não pega esse curso e não vende para Fulana, sabe? Você já vai ganhar um dinheiro ali. Tipo, a, a oportunidade de você ganhar uma renda extra tá ali. Só precisa fazer, correr atrás, sabe? É, eu acho, eu acho bem interessante, assim, eu gosto bastante do, do mercado digital, muito assim. Já indiquei também vários cursos, vários infoprodutos, eu faço também vários cursos online, inclusive cursos de engajamento, cursos de, é, de comunicação, porque eu preciso, né? Eu preciso de cursos assim também, porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com a internet faz tempo já que eu trabalho com a internet e, e eu eu eu também penso como você sabe as pessoas têm uma falsa uma falsa é, impressão de que é fácil e, e de fato ele é fácil porém é trabalhoso porém você tem que se esforçar você tem que você tem que trabalhar na verdade é a mesma coisa de você estar tá trabalhando para uma empresa se você for para a empresa todos os dias e não fazer nada, você vai perder o seu emprego. Não tem como. É a mesma coisa com infoprodutos. Se você escolhe os produtos que você quer trabalhar, se você não trabalhar, você vai perder. Né? Você não vai vender. E aí você vai acabar, vai acabar sem, sem produzir. Por quê? Porque acha que realmente é só divulgar o link e a mágica vai acontecer. Não existe. Não existe mágica. Existe sim trabalho, existe conhecimento, existe você falar do produto, né? Você se conectar com pessoas e entender sobre aquele produto. Não adianta também você pegar uma cartela de produtos. né? Eu costumo dizer isso no, nos meus vídeos. Não adianta você querer empreender... Com um nicho que está na moda, sendo que não é um nicho que você gosta de trabalhar. Você não, vai, você não vai aguentar um ano fazendo aquilo. Tem que ser algo que você goste, que você sinta prazer, que você se imagine fazendo aquilo todos os dias da sua vida. E isso é importante é, até mesmo no infoproduto, Produto, quando você, for, quando você for escolher a, a cartela de, de produtos que você quer trabalhar. Precisa ser um tipo de produto que você realmente se identifique. Porque como que você vai passar confiabilidade para as pessoas, já que não, não funciona somente pegar o link e jogar? Você precisa manter um relacionamento. E como que você vai passar com, é, confiança para as pessoas se você não sabe do que você está falando você precisa saber o que você está falando você precisa entender sobre aquele produto você não precisa ser a professora phd daquilo mas você precisa sim entender sobre esse produto e eu vejo que muitas pessoas erram nisso elas pegam um produto porque tá na moda porque acha que o produto se vende sozinho e não vai se vender Pode ser o melhor produto que for, não vai se vender, porque a internet mudou. As pessoas, elas estão pensando muito mais antes de clicar no link, né? Agora, se você constrói um marketing de conteúdo, se você constrói um engajamento, a hora que você publicar o link, aí sim a pessoa vai comprar, porque já teve toda uma, uma estrutura lá atrás, né? Já foi feito todo um trabalho. Então, isso é importante, as pessoas que estão nos assistindo... Entender isso Que é fácil Mas é trabalhoso E precisa do conhecimento, né? Isso aí E assim É um trabalho que te dá a oportunidade Por exemplo, numa empresa É muito difícil você trabalhar Oito horas por dia E ganhar 10 mil reais no mês Sim. Com oito horas por dia de trabalho No marketing de afiliados Você consegue ganhar muito mais Do que se você trabalhar Não estou falando Sim. que é milagre Estou falando aqui é trabalho Mas, por exemplo, eu trabalho duas, três horas por dia E eu tenho resultado Agora, né? Porque eu tenho minha filha, minha família e tal Agora imagina se eu conseguisse trabalhar oito horas por dia né? O que a gente trabalha numa empresa convencional Ganharia uhum. dez vezes mais do que meu último salário então, Que bacana é um mercado que dá essa oportunidade de você mudar a sua vida Mas você só consegue mudar se você fizer alguma coisa Como qualquer outro empreendimento, né? As Sim. pessoas têm muita vontade de abrir um negócio próprio mas tem medo tem preguiça tem tudo Senão, e tem ficar, não, não, ninguém vai fazer por você exatamente e tem toda uma uma logística para você poder abrir um negócio né um, um ponto físico você tem que estudar o local você tem que você tem que ter um planejamento financeiro você tem que saber quem é o teu cliente você tem tem tem uma série de coisas que você precisa saber que são fundamentais para que o teu negócio tenha sucesso. E na internet não, não é diferente. A única diferença é que não existe o ponto físico, mas existe o ponto virtual, que é tão importante quanto, se não mais importante do que um ponto físico. Ainda mais hoje, que está tudo fechado. né? O que é que está aberto hoje? A internet. As lojas virtuais estão abertas. Então, é, é tudo é uma questão de planejamento, e uma questão de conhecimento, né? E isso é importante. E, e é importante a gente sempre estar tá falando sobre isso, porque eu acredito que a única forma das pessoas se darem bem, né? Vendendo produtos e trabalhando na, no marketing digital, é a partir disso. Quando elas entendem que não é dinheiro fácil, que é muito trabalho. Se, se você começar a pesquisar, as, as influencers, por exemplo, que trabalham com o marketing digital, se você olha o perfil delas, o story está cheio de bolinha, um monte de, de risquinho bem pequenininho e está quase sumindo. Por quê? Porque é um monte de stories por dia. O feed, todo dia tem postagem, postagem e bonita. Você acha que ele, quer? ele queria, se ele pudesse. Ele queria ter feito tudo isso de stories. Poxa, às vezes está num dia ruim, sabe? Tá? Não tá bem, mas é seu trabalho. Exatamente. Então, é o seu trabalho. Você tem que fazer um esforço, sabe? É o seu trabalho você tem que se esforçar. É, não, é fa... não é fácil por esse lado. Nem todo dia você tá bem, nem é todo dia você tem que estar tá criativo. Uhum. Mas quando é o seu trabalho, você precisa se dedicar, como qualquer outro trabalho. Exatamente. Kyla eu acho que é isso, né? Falamos bastante sobre o, o universo de afiliados. Eu quero só fazer uma última pergunta. É... Quantos produtos hoje você trabalha com afiliados? Eu trabalho de... com três produtos. Três produtos. Olha só, gente, só para vocês entenderem, então, que para quem estava achando aí, ah, vou pegar lá uns 20 produtos não vai dar conta <risos> então é importante você fazer um estudo e pegar poucos produtos aí a hora que você for dominando você vai aumentando né porque se a pessoa Eu pega com três produtos do nicho mas eles uhum. são é, técnicas diferentes são com focos diferentes sabe não são os três a mesma coisa um trabalho uhum. específico para um assunto um curso que foca mais na estrutura e um curso que foca mais na venda imediata, para quem tem pressa. Legal. Carla, então, muito obrigada pela tua participação, tá? Fico Meu muito amor. feliz. O conhecimento que você tem aí com afiliados realmente é muito grande. Eu vou marcar você depois, porque eu tenho certeza que vai... Tem gente que vai procurar você depois, para você dar uma força. E, e também, atrás aí do teu do e-book, teu que é gratuito, Tá? Muito obrigada. Se a pessoa quiser falar com você hoje ainda, qual que é o teu, o teu Instagram? É carlapeterline.mkt que é de marketing. Então é carlapeterline.mkt Mkt, tá. Daqui a pouquinho eu vou marcar então. Eu vou, eu vou me despedir de você, tá? Muito obrigada. Vamos fazer mais lives assim, tá bom? Estarei assistindo todas. Obrigada <risos> que pela oportunidade. Bom. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau. Beijo. Oi, gente. Então, o que vocês acharam? Olha só, né? O conhecimento que a Carla tem é realmente incrível. É, daqui a pouquinho eu já vou finalizar a live, tá? Amanhã nós vamos ter também uma outra convidada, que vai ser muito linda a nossa live. É, esse projeto, o Varal de Ideias, é um projeto que vai rolar live todos os dias, às 8 horas da noite. Então, todo dia eu vou trazer um profissional aqui para poder conversar com vocês, para passar um pouquinho da experiência que ele tem, para ensinar uma nova profissão, quem sabe, né? Como a Carla acabou de fazer, que é uma profissão incrível para você que gosta de ficar em casa, para você que tem bastante facilidade aí com a internet. Então, você pode ganhar bastante dinheiro com isso, tá? E assim que eu finalizar, eu vou fazer um post, vou colocar a caixinha de perguntas para quem tiver dúvida e vou marcar a Carla também para você que quiser procurar ela, você que quiser o e-book que ela fez, né, que com certeza pode ajudar bastante você, tá bom? Gente, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui e parabéns por você estar aqui. Porque mostra que você realmente quer algo diferente. Mostra que você, que você quer mudar de vida. E é para isso que o Varal de Ideias foi criado para ajudar você a mudar de vida, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!